Uma das coisas que eu mais curti no jogo é a capacidade que você tem de se esquivar de golpes dos chefes, por exemplo, ali. Salve, salve, meus bruxos! Tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui a mais um super vídeo do canal Poção de Mana. Vídeos aqui todos os dias de Pokémon Eu sou o Rodrigo Vamos falar tudo aqui hoje que você talvez não saiba ainda De Pokémon Legend Arceus, galera Será que vale a pena comprar? Vale a pena gastar? Porque não tá muito baratinho não, hein? Será que compensa? Bom, uma coisa é certa Primeira vez na história temos um jogo aí, Pokémon Com gráficos a nível de PS4 Tá muito bonito o game, galera então vamos lá, A análise completa aqui, as novidades para vocês, o que vem por aí também, tá bom? No jogo. Bom, é um jogo de mundo aberto, tá? São cinco grandes áreas abertas no jogo e 242 tipos de pokémons para se capturar, tá bom? A novidade aí é que pokémons selvagens podem atacar você. Isso é muito legal, entendeu? Também a capacidade de pegar pokémons via stealth, né? Tá na grama lá, lança a pokebola, tu pode capturar o pokémon de surpresa, tá bom? E aí, um gameplay raiz, né? De Fire Head para matar a saudade, né? Já que são mais de 20 anos de franquia aí, de jogos de RPG de pokémon. E agora há uma mudança radical, né? No gráfico aí. Continuando, também há montarias aquáticas, muito massa isso aí, galera. E, e isso aí, tá? Há uma mudança de perspectiva. Como assim, tá? Os pokémons são temidos, tá bom? Eles são mais temidos, mais ofensivos, tá bom? E tem um chefe de cada região. Já fala aqui, tá bom? Bom, é, até Pokémon simples ali e aparentemente inofensivos são muito importantes na história a continuidade, tá bom? Um combate simples, por exemplo, contra um Paras, digamos, pode atrair uma horda inteira, uma horda, para atacar você, entendeu? Nunca que houve essa mecânica aí nos jogos da Game Freaks, né? Então, pela primeira vez, temos aí um game de Pokémon com gráficos de PS4. Não tem mais desculpa para xingar a franquia, entendeu? E tá muito bonito graficamente tem só um defeitinho que eu não curti muito, que é as cavernas tá? Eu tive a chance de jogar aí o jogo, as dungeons do Game estão um pouco escuras, tá? Já fala que mais. Bom, a mecânica de batalha, galera, tá mudou também. A velocidade de ataque de um Pokémon pode fazer o seu Pokémon pular, anteceder um ataque ao seu oponente, tá bom? É que os combates são em tempo real, né? Então você pode se esquivar, você pode... É, enfim, várias mecânicas aí inovadoras Outra novidade Você tem que derrotar os lords, tá? os, os chefes né? de cada região tá? Por si próprio tá? Um dos contras do game, se é que tem algum contra É talvez um preço um pouco salgado para nós brasileiros De lançamento do produto Mas visto que pode compensar nada das mecânicas e as horas de game que são muito extensas no jogo pode jogar frutas neles, né, pra ir enfraquecendo eles mas teve um chefe lá, gigante galera, que eu não consegui derrotar lá Tudo dourado lá né? eu jogava meia hora de abacaxi nele e o infeliz não, derru... <risos> não conseguia derrubar ele mas muito maneiro conclusão, o jogo é muito prático tá não tem aquele negócio mais, ah subiu de nível, ah Charizard subiu de nível, ganhou tantos EV tantos EV Não tem que esperar mais essa tela demorada, tá, ou seja, já evoluiu o Pokémon, por exemplo, e já segue ali a jornada, tá bom? Uma coisa muito prática, né, que mudaram, como eu falei, há uma pequena desvantagem, na minha opinião, tá, e a baixa iluminação das cavernas as dungeons ficam muito escuras ali, entendeu? Falou um flash aí, quem sabe? <risos> sobre flash, não tem HMs no game, tá? não tem HMs ah, mas então e aí? como é que eu vou me transportar? já fala aqui, tá bom pessoal? antes aqui, ó, o interessante é a combinação de itens, tá? você pode mixar durante a procura por itens pelos mapas, entendeu? por exemplo, eu quero ali uma Super Potion tem que mixar ali, né, e por aí vai, entendeu? Então há essa mudança de mecânica aí e os mapas que são gigantes, é muito grandes mapas, não é assim, que tu vai zerar ali 8 horas, Deus e tchau, não, entendeu? É um jogo para se jogar para sempre, entendeu? Para não se vender nunca mais. Sobre as HMs, agora sim. Bom, é não há HMs no jogo, tá? Mas ao longo do game tinha apresentado ali alguns pokémons que te oferecem serviço de locomoção caso tá? eu tem que voar, tem que né, é, nadar com eles, né, o Strang, por aí vai, entendeu? para compensar por não ter HMs não sei por que, que não teve HMs, acho que a Game Freaks achou mais ideal assim, né? Enfim e aí você, de acordo com o seu level, adquire mais benefícios, tá bom? libera novas áreas pode capturar novos pokémons, capturar novos itens, tá bom? possibilidade de ter novos suportes né? de pokémons de locomoção e muito mais, entendeu? mas tem que realmente liberar novas áreas que são gigantes, tá? são bem grandes mesmo e lembra muito aí a franquia da Zelda lá que é Breath of Wild, né? Breath of Wild também é uma franquia que estava desanimado lá, né, a galera, não lançava algo incrível lá e foi lá, a Nintendo lançou, renovando a franquia. Muito parecido aí com o Pokémon Legend Arceus. Cara, o preço mais salgado é esse aí, é desse, desse jogo aí, tá ligado? A Nintendo não costuma baixar o preço dos jogos, né. Não é igual a Sony, por exemplo, né? Mas é, há motivos deles para isso, né? Mas depende, se você quer comprar muito e tem condições, compre, vai te fazer feliz. Mas você é aquele, aquele cara que, o cara mais, assim, digamos, né, que ganha pouco dinheiro no mês, entendeu? Aí não te recomendo, não. Não te recomendo comprar. Você vai parcelar em 10 vezes o jogo, vai ficar sem dinheiro depois, entendeu? É, como eu, eu não sou um cara assim com dinheiro, né, Ainda, né? Mas me mantenho bem. Então eu jogo em que? Jogo em locadoras, com amigos, né? Me emprestam ali o Switch, eu jogo, entendeu? Mas eu não tenho condições de comprar um game tão caro assim. Se for o seu caso, assim como o meu, então talvez não compense comprar, entendeu? A não ser que aquela coisa assim ó, excepcional, aquela coisa do ano, ah vou guardar dinheiro para comprar fim do ano dá o direito de comprar um, um, um jogo aí aí sim aí aí pode comprar que pô, uma vez no ano né pode compensar comprar fora isso o jogo tá perfeito ali entendeu não tem nenhuma crítica aí eu acho que a Game Freak está inovando bastante é a tendência é que vem mais Pokémons aí com o tempo né algum um evento que vai ter ali da Nintendo lembrando 242 Pokémons 240 por aí entendeu mas tendência que venha mais com o tempo né mas alguns aí é impossível colocar recent Pokémons no jogo né até a geração 9 ali não tem como né galera mas o essencial para ter um bom jogo aí tá valendo em comprar sim Deixa a sua opinião no vídeo, o que, que você acha, se vale a pena comprar ou não, tá bom? Comenta aí abaixo também, se inscreva no canal, vídeos aqui todos os dias de Pokémon pra vocês. Um forte abraço e bora jogar Pokémon Legend Arceus.